E aí, guys? Eu estou com um vídeo aqui de Sadrongue. Uhul! Que bosta! Eu quero vencer, viu? A primeira da noite aqui. Eu vou vencer nesse caralho. Vai, corre, filha da puta. Ai, filha da puta! Que susto! Apareceu bem do meu lado, eu não vi. Caralho. Eu não veio, não veio. Nossa grupo aqui, ó. Vamos, vamos. Eles estão perdendo. Aproveita. Desativa D, pessoal. Desativa D. No granada Joga a granada! Deles vão vir aqui cortar em mim? Não. e já era, fudeu! Alguém tá tirando! eu atirei na cabeça dele e ele não morreu. Vai tomar na cu. Não acredito, é ele não morreu. Toma, meu Deus. Como ele sabe? Como ele sabe? Meu Deus, mata aí lá atrás! Você matei! Uh! Ui, you... Ui caralho! Vamos! Será que tem granada no chão? Vai não vou. Eu vou vou. Eu vou. Eu vou por aqui, por aqui. Cheguei, miga! Meu Deus, eu não vi, eu não sei! What the Eu não sei pra onde estava tirando. Como assim? Terminou? Terminou assim? Ah, Tá bom, tá bom. Quem sou eu? Matei um. Noob. Mentira, não matei um não? Matei três. Eu nem vi que eu matei três. Como assim, what Ok, Aqui, okay. começou a partir aqui. Entrei. Estamos com duas zonas ativadas. Estamos perdendo, então. Será que tem explosivo no chão? Granada, eu não sei. Ah! Ah! Ok. Eu sei. É, eu não sabia. Tudo bem, tudo bem. Tá. Revivi. Eu, eu acho que tem alguém aqui, viu? Ai, filha da mãe, que susto! Ai, meu Deus, meu Deus, eu tô tão, eu tô tão. Eu estou assustado. Meu Deus, tem dois aqui, fodeu. Pessoal, alguém me ajuda. É, mataram por trás. Uhul! Gravamos. Vamos. Tá, tem, tem um na E. Entendido. Desativa essa E aí. Ui, eu caí, eu no... Tá gravando Eu matei um Meu Deus Não sei se tá gravando tá... Por isso eu queria É, tá bom, tá bom Ó, uma partida nova Do começo, agora Do começo, assim, ó 150, 150 Tá todo mundo já Já tá todo mundo já Será que vamos conseguir. Vamos passeir. Vai todo mundo passei. Eu quero. quero os pontos. Eles já estão na B. Vamos passei O Otário andando. Ah! Tô bugado. Otário andando. Ui, cadê? Joga granada. Meu Deus, o que aconteceu? What fuck, mano? Eu morri voltei pessoal vamos avançar tem gente gente organizar suporte aqui Pronto é, Eu estava com pouca vida eu Teria que morrer Eu, eu teria que morrer. voltei Nós. ó oh, só só é, não, não podemos deixar agora Você está ficando louco, é? Você está ficando louco, seu filha da puta Você tá, não tá Tá bom, ele matou Eu ia falar aqui que eu era foda, mas eu não sou, eu sou noob Ei, estamos na D. Perdemos a C. K. Ca... Tá. T é. Tá bom. É que. Ai, ah, não acredito. Eles estão avançando muito. Meu Deus. Ah, já morreu todo mundo. Bora. Só tem um vivo. Só tem nós dois. Só tem duas pessoas jogando aqui. Meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar ah! Doeu Tá, o meu, o meu grupo está morto Atira pra cá, Nobi Noob é assim. noob avança, morre, mas Estou com a cabeça erguida aqui, lutando Porque noob tem que ser Dessa maneira Só tem três pessoas jogando no, no grupo Eu tô em quinto, sem fazer nada, não matei ninguém Mas tô avançando. Ai, caralho, filha da puta Eu odeio quando eu morro assim eu Acabei de reviver, não fiz nada, morri Ah, as bombas de nube também me matam assim, Mas se você já sabe que vai morrer Ai meu Deus, eu todo bugado. Alguém me ajuda. Ai! Tem seis, filha da puta! Mota ele! Já era! Eu não tô conseguindo matar ninguém. Nossa! Não pega, Grupo De noob. Vagabunda, salafalha de nada, meu Deus, assim, tá muito ruim aqui, ai caralho Sai! Confia aí pessoal, confia, avança, avança, confia Não tenha medo de morrer, não tenha medo disso, não tenha medo de morrer, esse joga aqui é de matar e morrer Então não tenha medo de morrer nessa porra desse jogo Mesmo que você morra 30 vezes, é só, já morri 20 vezes 20 de Quase morri, muita gente. Já morri 25 vezes, mas tudo bem. Conseguimos? Conseguimos ativar a zona C. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eles... morreu todo mundo de vez, só todo mundo morto. É, no caso, eles são um grupo vermelho, nós somos o um grupo azul. Eles voltaram. Matei! morreu uh! Morreu pra noob! É macumba! A granada, certo em mim. A granada nem pensou duas vezes. Ah, vou... Parece que a... a própria granada deles tem hack. Bota a Estamos na seca, queremos é lá dentro porque somos gulosos. Tem dois vivos, tem dois vivos, não vão. Tá ficando louco, filha da puta. Tá, vamos, já vamos, vamos. Meu Deus, tem muita gente. Vendei, vendei, vendei. Eita cacete. Ah, eles conseguiram. Conseguiram manter a zona B. É a zona B, não, não, sei lá. A zona D, eu acho. É a dele. É a Zona B, eles conseguiram manter a Zona... the fuck? Eita, eu não, eu não vou ficar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar, porque ele joga a granada, a granada me mata você é um caralho, a gente tá perdendo, tá vendo? A gente é ganancioso, a gente quer a zona B. Meu Deus, como é que a granada consegue me afastar? Mano, não entendo. Porque é sempre eu. Meu Deus, eu tô atirando pra onde? Eu tô atirando pra quem. Eu vou passar nesse caralho? Eu sou louco nessa porra. Fala gabunda que faz tudo. Vou dar meu cu pra vocês. Não é o, que é Não é o que é no caralho. Vamos! Uhul! Fudeu! Fudeu! Uhul! filha da puta, tá com raiva, tá bravo, você tá valente, meu Deus, eu não tô conseguindo ativar a zona B, eu foda, meu Deus, agora eu matei, tô nem né? eu vou ativar a zona Uhul! cheguei, eu tô bugado, eu preciso aumentar a sensibilidade do meu mouse, porque eu acho que eu tô muito bugado, tô muito bugado mesmo, A granada, minha granada não serviu pra nada. Olha como eu sou louco. Ai, tem uma queda na mãozinha. Olha a facilidade do meu mazo. Meu Deus, tá muito forte. Aí tá muito foda. Conseguimos? Eu quero comemorar junto. Tem, tem dois vivos ainda. Mata esses dois. Tem um vila ainda, pessoal. Mata ele. Conseguimos. Ai, safado. Ai, delito. Tá bom. Eu estava fazendo uma coisa bem decente. Vocês observaram? Comecei aqui um jogo. Já comecei o jogo aqui. Já, já está ruim. Entrei no jogo aqui. Ruim que, eu... que meu grupo está perdendo. Tá vendo como é esse jogo é filha da puta? Já tem gente entrando aqui. Caralho, Por que o jogo faz isso comigo? Me coloca no jogo que já, já tá no, no, na metade do jogo. Estamos fazendo aqui ó, o grupo vermelho perdida. Esse é em espanhol, eu entendo mais espanhol. Fudeu, meu Deus, eu não sei que. Quem... Ai, já vem com esse laser, deixa esse laser, deixa deixa, desatina essa porra dessa arma, que eu não aguento mais essa, essa arma desse laser. Ai, caralho, tô bugando aqui na proteção. A proteção de DVD. Ah, tá bom. Morri. Mal entrei, já estamos perdendo. Já estou morrendo aqui, gostoso. Ele é esse tipo aqui. Tem gente entrando. Ele tá marcando aqui. Ele tá marcando! Já era. Mata um, misericordia! Mata um, filha da puta! Olha o outro com lei lá. que eu fiz aqui nesse jogo, eu tô... tenho 14 pontos aqui, ó. sou eu, fodeu, porque já sei que vai foder tudo aqui, já, já fodeu aqui, a partida já terminou, a gente tá sobrevivendo aqui, meu Deus, já tô levando uma coça aqui, caralho, joga granada, me mata, me pode me sua gostoso, ô oh, demônio, Apenas eu que me foda nos caras joga granada logo, vai morrer mesmo. Mano, Fala, guys! Uhul! Tá tudo perfeito aqui, tá tudo, tá tudo normal então, né? Porque eu tô morrendo pra tá cacete, então tá tudo normal. Caralho, mano, o cara tá bugado ali na porta. Joga granada. Uhul, otário, agora tô com... Uh, tá bravo. Uhul, matei. Aqui é o capeta intenso. Mentira. Será que tem explosivo aqui no chão? Ui, já tava preparado, né, filha? Maior? <risos> eu ia falar, pois aqui, vai falar, sofrer, ninguém quer saber, ninguém quer saber. Oh. Agora se eu fosse top. na verdade eu estou top. Mas eu queria que poder salvar esse grupo, eu já salvei um grupo, ou o... o outro, larado. fazendo nenhuma coisa. É tá tudo bugado. Onde ele está? Morreu, amigo. A coisa tá feia e morreu. Espera aí, que meu mouse aqui tá muito bugado. Não sei mais o que tá acontecendo. Tá Minhas balas estão acabando. Estou com 16. Tá muito lento. Vamos avançar. Vamos morrer. Terminou. Necessita, não, não vai, vai, vai. Necessita de uma estratégia melhor Eu necessito não. O um jogo que precisa necessitar pra mim. Um jogo melhor Que um jogo filha da puta. Ele me coloca no meio da partida. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais que ele pode não. Matei dois. Matei dois. Tô na Europa. Aqui é a Europa 630021. Não sei exatamente o que significa isso aqui. Seu pesadelo, Lep My Monkey. Não sei que diabo. Sua presa e Lep My Monkey. Eu nem sei quem que matei. Aqui, volta, tá, tá bom. Seja bem vinda a mais um jogo. Finalmente, o um jogo aqui do começo. Eu gosto dessa maneira. na verdade deve eu deveria estar correndo, está correndo pra correndo para cima mas eu vou ficar aqui na D mesmo já tem gente na C não acredito que eles já chegaram meu Deus Tô com medo Vamos para cima, que é nuvem nuvem é louco aqui, caralho, isso, atira aí, atira com leve, joga granada, Pra macumba, sai daí seu otário Eu vi você Uhul! bora Ó o outro, ó, chegou no estilo, gostei Fudeu oh, Não sei porque eu joguei essa granada. Eu vou levar um laser aqui na cara. Amigo, você tá bem, amigo? Amigo, amigo. Amigo não tá bem, amigo. Só tá dormindo. O amigo desapareceu. Ó oh, o laser! Segura, caralho! Nossa, ah, logo nessa merda, Quem a gente tá aqui ainda, eu sou um Morra todo mundo, bora! Cuidado, pode jogar na granada aqui, pessoal. Ai. Morreu todo mundo do nosso grupo. Ah, morreu dois só. Ótimo. Conseguimos? Conseguimos ativar a zona B? Conseguimos, conseguimos. Nossa, por que eu faço isso comigo mesmo? Isso comigo mesmo. Ai, caralho! Eu jogo a granada e a granada não serve pra porra nenhuma. Oi, amigo, tudo bem? Eu não, consegui, eu não tô conseguindo ver mais os personagens. Eles estão avançando. Matei, não sei como. Uh, matei dois. Olha, tá vendo esse momento histórico aqui. Viu? Eu já matei três no não mas eu não tava gravando. Morri. Tem um vivo deles. Tem um vivo. Tá bom, já voltou todo mundo. Agora já voltaram quatro. Morreu já um. Ficaram três. Não sei mais o que eu tô falando. Zona controlada. Isso daí parece eu. Avançando. Sabendo que vai morrer. Morri. Eu nem sei. Nem comprei terminar a porra da palavra. Eu já morri. Meu Deus, que susto! Meu Deus! Será que eu posso conseguir sobreviver aqui por um minuto, por favor? Obrigado. Eu durei só cinco segundos? Vamos, pessoal, tem um vivo esse... esse... esse... esse, esse. Reviveu todos. Ah, vai tomar um comando. What the fuck? Trava não, diabo. Meu Deus! Eu cometi suicídio. Esse jogo aqui tá muito bugado. Diminuir meus pontos. Fudeu. Meu Deus, eu tô todo bugado aqui. Mata! É Se que você quiser kill, você toma, toma kill. É, tá tudo bugado mesmo. Morri e matei um. Ih, todo mundo morreu, what the fuck! Fudeu pessoal, alguém volta! Eles estão dominando a zona B. Nossa! Não faça minha, eu tenho.. Meu Deus, meus controles estão tudo bugados aqui. Ah, não acredito que eu morri. Eu sempre morro, tá tudo bugado, eu não consigo mais, eu não quero mais ver. Nossa, ele matou três vezes, macumbeiro. Atira pra coquela! Meu Deus, tá muito difícil, eu não tô entendendo mais nada. Essa é a dificuldade que eu passo todos os dias quando eu vou jogar esse jogo. Conseguimos, vencemos. 3 a 90. Bugando tá, é o jogo. Tá, tá, tá, tá uma bosta. Neste momento, agora consegui chegar ao nível 27. Há um minuto atrás eu. Meu Deus, já tem gente aqui na minha frente! Há um minuto atrás eu era nível! Matei dois! Há A... um minuto atrás eu era nível 26. Agora estou como nível 27. Consegui cumprir! Vamos agora pro nível 28, né? Não morre, morreu. Consegui, finalmente. Alguém matou por trás. Esse daqui é o um mal de -macho. Cada um pro seu cu. Meu Deus, Ritme! Matou. Matei três em um minuto. Meu deus mata muito! Apareceu um aqui na frente, é muita gente. É muita gente que não consegue fazer nada. Atira um, atira em um, atira em outro, mas a gente sabe que aí vamos morrer do mesmo jeito. Meu deus, é muita gente aí, não dá pra entender nada. Tem gente correndo aqui, tem um atrás de você, Hitman. Você matou, tem gente atrás de... e ele conseguiu matar. Esse Hitman é um macumbeiro do caralho que lá Meu deus, tem uma aqui, caramba, caralho, mano, tá bugando, eu sou um guerreiro, mesmo bugando, eu tô jogando, esse daqui foi o vídeo pra encerrar nosso vídeo, Nossa, daqui, esse daqui foi o vídeo pra encerrar nosso vídeo, esse daqui, esse, vou colocar no stop. esse aqui foi o jogo, na verdade, esse aqui não foi o jogo, esse daqui foi a partida pra encerrar nosso vídeo, essa rodada aqui pra encerrar o vídeo, Obrigada a você que tem assistido. Se gostou, deixa um like. Aqui. Até a próxima, eu dei falar isso. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Para esse diabo! Aqui ó, pessoal, quantas mortes eu já tive? 3 mil mortes. Contra... Meu Deus, dá até vergonha. Partida aqui, ó. Partida recente. Rodada recente. Control de zona. Eu morri muito. Sabe que muito? Morri. Muito. E aqui, eu não jogo muito a partir da morte, que é o Death Martin, cada um pelo seu corpo. que é muito chato. Então, tchau.